utilizando esses operadores aqui é muito mais fácil de refinar a pesquisa olá pessoal sejam bem-vindos à unidade número 3 buscando informações esse é o tema número 11 utilizando operadores de busca nessa unidade nós vamos trabalhar com os operadores denominados operadores booleanos e para que servem esses operadores esses operadores na verdade que são três que é o AND, or e e N né? significa e, or significa ou, e not e não, tá? Serve para refinar pesquisas. Nós vamos agora ver, né, na prática, utilizando a base de dissertações e teses da CAPES, né? e vamos fazer uma pesquisa refinada lá, e vermos quantos resultados a gente consegue utilizando esses operadores boleanos. Bem, pessoal, vamos lá abrir a... a base de dissertações e testes da Capes. Né? E vamos dar um pulinho também na BDTD do Ibict. Vamos usar os dois aqui com a biblioteca digital de dissertações e testes né? e o catálogo de dissertações e teses da Capes. Primeiro eu vou fazer uma busca né, com letramento, desculpa, corrigindo, letramento informacional informacional end, uma pera do né, educação básica ele aqui vai procurar por letramento informacional e educação e básica, ele não vai juntar os termos tá? vamos ver quanto quanto retorno a gente tem 340, aqui nós temos 20. Né? Se eu colocar as aspas, para gerar um termo só, vamos ver quantos termos, agora 8. Diretamente na educação básica, aqui se eu colocar os termos, pronto. tá? Acho que refinei mais ainda. Se eu mudar aqui um pouquinho minha pesquisa, letramento. OR. Abre aspas. Competência. Vamos ver se ele vai. É? Letramento ou competência informacional, ele foi 18. Vamos pegar essa frase de busca e vamos utilizar aqui também. Opa, já achamos 20. A competência é informação, né? competência informacional. Tá, então ele, Ou letramento ou competência está valendo, contanto que seja na educação básica. Muito bem. Agora, se eu quero competência ou letramento, EndNote, e eu vou tirar educação. Não quero na educação. Vamos ver o que a gente pode ver se a gente consegue alguma coisa. Olha só, ele procurou competência, letramento, mas sem nada relacionado à educação. Tirei a educação do meio. Vamos colocar esse operador aqui, né? Ou seja, procure competência ou letramento informacional na educação. Aqui a gente não tem muito retorno, não, pelo jeito. Né? Continuam, continua-se 2.258 resultados, né? Mas é, são várias páginas, tá? Porque eu retirei a educação. Vamos refinar como a gente refinou Vamos colocar competência informacional como se fosse um termo só. Letramento informacional. e note educação. Vamos lá. Agora sim, letramento informacional, só que sem ser na educação. Vamos dar um pulinho aqui para ver se você encontra alguma coisa bacana. Ah, o mesmo aqui. Olha, 2135. Vamos lá. Pronto 40. Então, nós temos aí letramento formacional, né? tem letramento, só que sem ser na educação. Então, é assim que a gente usa, a gente utiliza né? As os operadores booleanos, Lembrando que os operadores booleanos devem ser utilizados né? sempre atrelados a uma frase de busca. Vamos lá voltar para o estúdio, e conversarmos mais sobre essa questão. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido a utilizar os operadores booleanos. Ele serve para refinar a busca nas melhores e maiores bases de dados, como também no Google Escola, tá certo? A gente fica por aqui e a gente se encontra no tema número 12. Até mais!